Galera, tudo bom? É do meu canal aí Hoje eu vou estar tá falando um pouquinho mais Sobre essa marca de pneu Muita gente está perguntando aí Em fóruns Né? Que a marca desse pneu é Kenda Né? Esse pneu aqui, ó para você ver o estado que ele tá, Ele já tá liso, ó Liso, liso, liso tá na hora de trocar Eu coloquei esse pneu com 53 mil quilômetros que a minha moto estava com 53 mil quilômetros né pneu que nunca me deu trinca você pode olhar aí ó nunca furou nunca deu vazamento algum tem essa marca aqui essa marca é muito boa dá uma estabilidade maior no pneu né eu coloquei esse pneu com 53 mil, eu falei pra você, minha moto tá completando 90 mil quilômetros rodados. Então você faz o cálculo aí. Está com 89.600 é, km rodados, quase 90 mil. Um pneu que não é nacional. Deixa eu ver se dá pra gente ver que é onde que ele foi fabricado. aqui é o tubeless né, que é sem câmera a medida dele do outro lado dá pra me ver, mas ele foi fabricado na China ah, aqui dá para ver, não que tá apagado, ó mas dá pra ver que ele foi feito na China tá bem apagadinho, mas eu tô vendo aqui que é da China fabricado na China, pela Kenda né então é um pneu bem confiável, viu pessoal? Se você quer comprar um pneu desse e é achar na sua cidade essa marca é barato, é mais barato. Pra você ver. Esse pneu aqui ele é uma medida. Na época eu comprei ele, eu lembro se tinha um valor. Ele é na medida 17. Eu paguei 140 reais desse pneu aqui, ó. 140 reais. Um mais barato próximo dele vai ser um Cyborg de 160, 150. Né? Mas eu acredito que esse pneu é melhor do que Pirelli né? Que Michelin Pelo fato que não deu problema nenhum Nem trinca Eu já tive Michelin que deu trinca né? E esse que não deu trinca E também pela durabilidade né? Então ele rodou quase 30 mil quilômetros né? Mais de 30 mil né? é 53 Para 90 deu uns... Mais ou menos eu vou fazer o um cálculo E vou colocar no vídeo aí. Mas rodou muito bem esse pneu eu vou estar tá trocando agora para um ciborgue, porque eu não achei do mesmo aqui na minha cidade, em Goiânia. Mas vamos ver o que, que vai dar. Pessoal, se você gostou do vídeo, compartilha, dê um likezinho aí. Falou, galera. Abraços.